Passou, passou, passou, passou, passou, Vamos matar aqui ainda. Eu passou. não consigo. Passou o metrô, passou, passou o metrô. Eu também acho que eu não passo, não puxa, puxa, ó, puxa. Vocês pau. Ah, vocês são burros? Sabe ele não? Não, vai me matar. Pegado. Liga até aí também. Dubai, ah. nós amigos, ah, já no baile ah, nós né, a mídia no baile O VCM Felps, né? Deixa eu tirar tudo aí no YouTube Não, você não é brasileiro? Ué... Varou. Opa. Opa Você tá aí fulgando? Nossa! Nossa! Nossa é o, é o um chumacho ali Gente, mas uh, tá é, de é Ferrari? É muito pra cima Não, Nato Nossa, <risos> não. mano Botei minhas fichas em você É essa, mano. Cara é, é fake, é gente. fake. Eita porra! Do caralho! Agora fodeu, filha da porra! É isso que cabe é foda, fopo. Pegar a escada pra lá, fopo. Chegaram meu companheiro. Oh, dá pra Mais ganhar, um pra ganhar. Mais um jungle. Mais um jungle, velho. Vou colocar a passagem ela aqui. Chegou Janela! nela Tá achando ah, que é B, viu? Posso pagar ele pra você quer? Tá, ah. não, não, pra C não Tô machucou Pode esquemar ou B? Tá, ó, acho que é A, né? Vambora então, Vai A você, vou B Beleza <risos> Eu posso. vou B. Meu Deus que dupla, Nossa. Ah, que dupla, o cara mete o que dupla ainda, velho. <risos> <risos> ah, <não>, mano. <risos> Sim, Se você fosse um pro player, quem você seria? A tua mãe. Isso. Oi, Islãozinho, voltou? É nessas horas que você volta, Islãozinho. Você é. morreu. Olha lá, você vai. Todo mundo morreu. Vou é, Dois então, cara. Vou ficar aqui. 3, meio. Um embaixo da janela e dois passando L. Eu senti aqui, ó. Sagueaba. Ah, boa. Tomaram coragem. Oh, é isso. Que isso? O que a boca não deixou? Fazer vlog do camp, guys. Comunicação, TS. Não deixou. Vai, faz a vida. Ah, Tem uma de Snowzinha. É não, Snowzinha. Vai, faz a vida. Tem meme atrás. Ai, passou. Nossa, Essa distância. Que isso, velho? Que taito.